Não na rua, não na Netflix. Você falou que eu tô na internet só porque eu desarrime se tem o Matrix Só que o meu máximo é diferente, até porque eu sou favelado. O Matrix não é do cinema, é do perdão se for desbravado. Você falou com o filho dela, que racionais e que sabia Seu o filho cresce a nós. Olha que ironia! Não. Não. Já era o pode ter certeza que agora nós tiramos você é mil trufas e mil tretas. Trufas e mil tretas na maior exposição, Porque a treta da vida é certo sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão É um parceiro é aqui que eu tô ligeiro vou dar uma guardinha e fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com o que no vagão faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é uma fita escopeta Eu já vi uma bala 2015, muita treta O guri, mas o TV do batal, mas Não vai calma, não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque tenta tava em casa me assistindo Presta atenção do moleque, não do por empate Kant é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop Hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E isso draga trago aqui pros moleque Tava até te assistindo Você fazendo um freestyle Só que não era isso do vagão O vagão ter pai, vamos vamos fazer live ah, Que legal, meu garoto, ideia, Mas graças a Deus aqui tem live Cante campeão da aldeia ah, é. Se tá ligado, meu pai, eu tô elaborando O tempo passou, nós grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha rima mas onde vagão, campeão da linha vermelha Sem ladainha Eu tô negado que se aperta a mão de guardinha Já é, mano cê me irrita Tu vagão que eu respeito É o salvador que tu imita ah!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 não um agente da gente, eles usam o Você cê tá preso na cadeia da sua mente a Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, de Carandiru, Então você só dá falha, tá preso, mas tem a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque você sabe como é, como uma comunhão de maloqueiro rebelião Sua rebelião da boca, minha é do coração, então um salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim você não eu vou falar, eu só tô tipo o seu Jorge, então eu vou só pra cansar. Você é o oitavo o seu pai nunca vai tocar essa treta Ou entrava um pavilhão, é com a arma na mão Mas pinta quando troco o com a seta e trunceta. Pelo contrário, essa é a poesia Nós foi com fato e canal. eles veio de covardia Pra você ter o contrário, agora esses são os corpos Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi meta Pra cada piranha tem um postura reta Ele é um juda traidor, pecador Não é merecido como rimador Olha o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 Cenário, vai arrumar nada, vou bater na batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois vou dar um suplês pra ver se acorda é pra vida. Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vaciar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou especial. Mas ele fala até de erro, demorou. Isso aqui é geral já percebeu. É que o Chamou ganhou em cima do erro do prato Tu se foda que não pode arrasar, sou eu. Ah!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 É um policial disfarçado. É nosso disfarçado. Vão, vão, vão, vão, vão. Então vamos assim, então vamos assim. Rimas em 3, 2, 1. Se o policial disfarçado toma paz, advogado. Que é a policial sazinho tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena. Eles nos fazem bem. Se eles podem matar nós, nós vai matar eles também. Não vai matar também. Disciplina, mas o cristal é a cultura, combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, pode acabar a moral Não importa se é praça ou palco, nobra prima Os menores do underground faz a vibe subir pra cima Morreu também Vários mano do rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno uh! Palmas, família, muitas palmas A sempre é boa, mano Fazer rima nunca pronta e nunca ator Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu te misturo, eu te amassar esse besouro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 Eu vivo me escondendo, e se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrontadora, amedrontadora Eu sou a barata voadora, você não precisa Mas segue pra virar uma de pouca, se eu for, se eu chego você corre. Demorou parceiro, mas eu faço de RAP. Pedir o um terceiro, não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora, só lamento, tomou uma voadora Sai voando daqui, caindo nada